E hoje eu vou falar aí sobre a comunidade de vídeos de opinião, cara E no final do vídeo eu vou te pedir um favor, então fica aí até o final, cara E você pode mudar essa comunidade de opinião, mano Mas é o seguinte, cara, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha Obviamente, porque esses vídeos dão muito trabalho para fazer, muito, muito, muito, Mas enfim, cara, é, fica em casa aí comigo, mano Vamos debater sobre a comunidade de vídeos de opinião, tá ligado? Enfim, o que aconteceu, cara, eu vejo que essa comunidade de vídeos de opinião, vídeos de comentário não me inova, cara Por exemplo, no caso do Thales Byers, Byers, será como que foram o nome desse cara, mas enfim No caso dele, né, que ele foi um idiota na internet e tal, todo mundo falando sobre Thales Byers Só que ninguém mudou de assunto, cara, todo mundo querendo surfar no hype, fazendo vídeo Tá ligado? E não tem problema nenhum, cara Os youtubers precisam de dinheiro, né? Eles precisam crescer e tal Tem muitos que fazem vídeos sobre esses assuntos Que precisam de dinheiro pra sobreviver, cara E, e vivem no YouTube Então é, é totalmente compreensível, tá ligado? Só que o problema, cara É que todo mundo tá fazendo vídeo sobre o assunto E, tipo, ninguém louvou eu não falei sobre o assunto, eu confesso que eu fiquei com vontade de falar sobre isso Depois que eu vi vários vídeos de muita gente falando sobre o assunto Eu fiquei com vontade de fazer O problema é que eu sabia que eu estaria praticamente copiando os outros se eu fizesse Mas o que é o esquema do vídeo, cara? O esquema do vídeo não é sobre isso, né? As pessoas ficam, ah, não sei o que, falar que sobre o assunto Só pra pegar hype, não sei o que E esse Cara, é basicamente esse que é o problema, entendeu? Ninguém nova, cara, e eu tô tentando novar ao máximo, tá ligado? Faço vídeos sobre assuntos que ninguém falou, faço hashtags que ninguém fez, e eu tô fazendo temas novos, eu tô trazendo temas novos. Por exemplo, eu falei sobre a teta do Anderson antes dele fazer o vídeo dele, que ele nem fez ainda, tá ligado? Isso significa que eu tô inovando, cara. Eu tô tentando, ao máximo, eu tô tentando muito inovar. E trazer vídeos sobre com todos os novos pra vocês. E trazer o que todo mundo já trouxe, entendeu? Mas, enfim, cara. Esse que é o problema dessa comunidade. Ninguém inova. E todo mundo chama de cópia. Porque é, é totalmente entendível. Porque se você se de cópia nessa comunidade. Até porque ninguém tem assunto original. Que, que, né? Quer dizer, quase todo mundo, cara. Tem gente que tem, por exemplo, Gunter. É, o Digo, cara, o Goulart. Então, são pessoas que têm assuntos originais, tá ligado? O Zee. Só que tem muito canal genérico de opinião e eu não quero ser mais um desses, cara. Sério, irmão. Eu não quero ser mais um desses. Eu sei que é muito tentador copiar o z o gulart o Digo, sei lá, qualquer outro youtuber aí grande da sua comunidade, o Wolf. Eu sei, cara, que é tentador pra caramba, tá ligado? Até porque esses caras fazem sucesso, mano. Então, né, por que não copiar, tá ligado? Mas é que véio, copiar, mano, só, só, vai, só vai fazer a comunidade ter mais razão, essas pessoas da comunidade. Só vai fazer eles terem mais razão, cara. Que você é uma cópia, que você não tem assunto original. Então, cara. Seja original, mano. Eu tô tentando muito inovar, cara. Sério, mano. né? Tem horas que eu faço um vídeo sobre coisas que tá no hype. Por exemplo, a Gabriela Pugliese, cara. Eu fiz um vídeo sobre ela, mano. Ela tava no hype, tá ligado? Isso é totalmente normal. Tá? Até porque eu pego três vezes de outros vídeos mesmo. Mas eu sempre deixo a fonte, cara. Né? Isso também é um diferencial meu. Eu tô tentando mudar as thumbs. Eu fazia aquelas thumbs com um fecho no um olho, um negócio no um olho, tá ligado? Que é um estilo de, de thumb bem comum nas casas de comentário Só que agora eu tô mudando, cara Eu tô mudando pra um estilo mais meu Um estilo mais próprio mesmo Mas enfim, é, agora o meu favor né, O favor que eu vou pedir pra vocês, cara Mano, se você quiser realmente inovar nessa comunidade, cara Faz um vídeo, sério, faz um vídeo Pra você, né, pra você mostrar a força dessa nossa comunidade Faz um vídeo com a hashtag Vamos inovar, galera Exatamente essa hashtag Exatamente desse jeito que eu tô falando Vamos inovar, galera Porque tu vai mostrar Que a comunidade é forte Que a comunidade ajuda Que a comunidade é boa E não só que é uma cópia Enfim, cara, se você gostou desse vídeo, mano Deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho e compartilha Porque isso ajuda demais o meu canal, mano Então é isso, gente Tchau, galera